Aí morre, eu quero. Eita quero... que porra! <risos> quase matou a criança. Fala galera, te vi pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, eu estou aqui numa câmera acho que eu tô quase morrendo. Dá muito medo de cair, velho. <risos> Eu não consigo andar <risos> Eu não consigo parar Você é burro cara, que loucura Caralho, é muito difícil andar isso aqui É que eu tô com medo de cair a oh, câmera caramba. Nossa, ele não consegue <risos> É difícil Tem um profissional, tem um profissional Vai nesse. Vou tentar ir na... É, você que eu, eu não tava conseguindo sair daqui! Você quase vai! Aí é feita. <risos> Quase mata a criança! Três horas de preparação e não conseguiu! Faz assim, Vamos naquele ali, ó. É muito foda, parece que é, de... que é fácil, mas é muito difícil. Faz uma cesta, se você não vai... Vai, faz uma cesta que eu vou filmar. Tá melhor que eu. Eu quero tentar enterrar, mas dá muito mesmo. <laughs> <laughs> e morreu. Morreu <risos> Quase que morre É o sofrimento da pessoa passar sair Tá é até vermelho já Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável E morreu Tá me humilhando E chamando de tio. Olha! Caralho. Me melhor Uma criança de.. Tá uns 8, 9 anos tá me humilhando. Eu tô bem velho mesmo pra me chamar de tio. Eu tô já. <risos> tô pegando sua cara, Agora eu vou tentar enterrar. Tem demência? Tio, bateu! Acabou! Acabou! Um dia, quando eu crescer, eu faço. Um dia eu faço. Tá velha, né? Nossa, tá muito velha. Fiz errado, mas pegou ele e veio pra Medo, ele vai me atropelar. O promenado, o promenado Ai meu Deus, quase mata a <risos> grana. Ele tá tendo aula agora, parece que consegue. O cara ficou com dó. Eu ia vai, falar, tá vai, melhor vai. que eu. Vai, vai embora. Agora vai! Ah, chegou no final, pô. Já Chegou! Agora pula assim pra cá. Pula assim pra cá agora. Nossa yes! senhora! O chão tá bom fora! Começa a perder força! Quase vai! <laughs> vai, vai. Eu tô achando que era que altura Tá louco Caraca, é muito alto É pelo pra fora, ligado, morre <risos> Daqui a pouco tu vai dar um rolê lá até Atelha Norte, vai voltar. <risos> Senta na cadeira e volta. Como você imaginou que você andar de meia no shopping? Você pro meu pai. Se liga que eu tô com um pé de cada meia. Nossa senhora! <risos> Galera, esse foi o vídeo de hoje. Era muito difícil pular naquela cama elástica. Parecia que era um negócio simples, fácil, só pular. Mas eu já quase morri uma vez nessa porra. Muitos anos atrás eu fui tentar dar um mortal numa cama elástica. Aquele salto que também é mortal, a gente não entende, né? Porque se é mortal, tem que morrer. Então. então é quase mortal, porque eu quase morri naquela porra. A câmera acho que tava molhada, porque tinha a piscina junto. Eu fui pular, nessa que eu fui pular, eu escorreguei, eu bati nuca Minha cabeça ficou pra frente, eu bati nuca no negócio. E eu fiquei parado ali, acho que foi um minuto Com dor nas costas, e eu tive uma dor aí na, na corona que durou quase um ano Ainda tem lugar que aperta, dói um pouquinho E faz tempo ainda, tem uns três anos Já que isso aconteceu, então eu tava meio Com medo de cair, lá onde tinha os quadradinhos Que dava pra pular, eu pulei tranquilo Não, não tinha problema nenhum, mas tinha uns lugares Ali que não tinha como, né Que tá negócio, puta que pariu A Maite também ruim pra caramba, caiu várias vezes Tem momentos que a gente não conseguiu filmar, tombo meu Tombo dela, e na hora de pular, dá muito medo Porque parece que a câmera a câmera vai cair junto aí, você vai, vai pular, a câmera vai bater aqui, fala Greg. Olha quem tá aqui. Dá oi pra galera. Dá oi? Dá oi? Já que você quer aparecer, dá oi. E aí, galera? Ai, meu Deus. Tem gente que fala que gata que gata é individualista, né, que vive sozinha. Isso aqui hum... Não resolveu não, né filho? E galera, se você gostou, se você quiser mais vídeos como esse de vlog Deixa aqui nos comentários, deixa seu like que eu vou entender que você gostou Ou então acessa aqui, ó, Rafa.itsme, que é meu Instagram Vai lá, manda direct, pede, fala o que você quer Que a gente vai, vai começar a ter muito vlog agora no canal Vai começar a ter muito vlog aqui no canal Até que enfim, chegou a câmera aqui, né Esta que vos grava, que eu estava querendo há muito tempo E como vocês podem ver, se você viu nesse vídeo aqui eu pintei meu cabelo de cinza, mas já tá desbotando essa merda. Já tá meio loiro, eu não sei que cor que é essa. É um grisalho tiozinho, né? Eu não, não entendo que cor que é essa, muito não, né? Ó, oh, tá meio esquisito ainda. Mas também, daqui a pouco eu raspo e... E foda-se, né? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí Compartilha pros seus amigos, vai me ajudar muito, galera Passa pros seus amigos aí, vamos tentar chegar a 5 mil inscritos, galera Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Deixa seu like, compartilha com seus amigos o Greg vai dar um tchau pra vocês agora Valeu, galera! Ah, tchau, galera! Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, viu? Ah, eu adoro esse canal, viu? Ai, foda-se, tchau!